São 50 fatos sobre mim. E aí, meus cookie monsters mais lindos do mundo? Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Stage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito, como se ninguém soubesse. Depois de tanto me pedirem, tanto falar, eu resolvi gravar a famosa tag 50 fatos sobre mim, onde eu vou falar um monte de caralhada de coisa que não faz sentido nenhum na sua vida. Mas eu, por ser uma pessoa normal e esquisita, faz sentido na minha. Então, se preparem, porque começa agora. Eu amo sorvete derretido. Tipo, enquanto as pessoas normais tomam aquele sorvete durinho, belezinha, eu espero ele virar aquela meleca derretida, sabe? Nem tão mole, nem tão dura, pra comer ele daquele jeito. E é muito engraçado, porque quando eu tô em casa, tipo, os meus amigos estão todos com seus sorvetes bonitinhos, eu tô segurando a vasilha e batendo um sorvete assim, ó, pra ele ficar mole logo. E eu comer, e eles, tipo assim... Bosta que você tá fazendo, cara Se tem uma coisa que eu gosto no universo É canela com açúcar Tipo, canela com açúcar em tudo Em bolinho de chuva, em sucos, em pastel Doce, que é salgado não né? ia ficar muito bom Ou ia, vou testar depois Uma coisa que o pessoal costuma dizer quando dorme comigo É que eu dou pulinhos enquanto eu durmo E tipo, é uma coisa que todo mundo que dorme comigo Diz a mesma coisa, eu dou pulinhos enquanto eu durmo As pessoas, elas ficam inconformadas Porque eu não tenho músicas no meu celular Eu não tenho músicas no meu celular Depois que eu vou cagar eu tenho que tomar banho, porque eu, eu tenho muito nojinho. Os meus três sabores de sorvete favoritos são pistache, Romeu e Julieta e milho verde. Nada normal. Eu amo cães. Minha série favorita é Buffy, A Caça a Vampiros. Eu sou designer gráfico. Eu nunca fiz curso de maquiagem. Eu sei desenhar, mas isso aí vocês já sabem. Quem me acompanha desde o início do canal sabe que tem vídeo tipo, lá embaixo, dos mais antigos, comigo desenhando pra vocês. Eu tô lendo as perguntas, mas isso não é um fato, é só pra vocês saberem mesmo Porque aqui a gente faz ao vivo. Eu gravo no meu quarto, parece enorme, mas é tipo muito pequeno É muito engraçado porque os meus amigos que nunca me viram gravar Quando vem me ver gravar, eles falam assim Puta que pariu, parece tão enorme e tipo, não é Tudo usando ótica eu faço 25 anos de idade no dia 29 de setembro e ninguém acredita que eu vou fazer 25 anos. As pessoas geralmente acham que eu tenho 17, 18, 19, fica nessa faixa assim. Que bom, né? Sou uma pessoa conservada. E eu tenho 1,84m de altura, então quando as pessoas me veem em vídeo elas pensam que eu sou pequeno, mas na verdade eu sou tipo um poste. Eu tenho muito, mas muito, muito medo de ETs Exatamente, alienígenas, extraterrestres, o zoião que suga cérebros Eu tenho, tipo, muito medo deles Mesmo Do teste de alergia que a gente faz, sabe, que tem uns risquinhos na pele Eu tenho todas, todas elas Deveria fazer uma bolha. Eu amo e sou apaixonado por amendoim. Mas ele me dá uma dor de barriga do caralho. eu comer amendoim e cagar, tipo, o dia inteiro. É péssimo. Eu nunca, nunca paro em casa. É muito difícil estar em casa. Até os meus pais, uma vez, pegaram e falaram assim. Tá, você não quer se mudar pra casa dos seus amigos? Já que você não fica aqui mais. E eu fiquei, tipo, ué. Eu... Não sei rebolar. Não sei, eu devo ter algum probleminha. E consecutivamente, eu não sei brincar de bamboleia Eu sou faixa laranja em Kung Fu. Meu primeiro beijo foi horrível porque eu saí todo babado. Aliás, é muito difícil, acho que o primeiro beijo de alguém não ser horrível, né? Eu sei tirar tarô. Eu fui escoteiro. E quando eu era pequenininho e tava na pré-escola, minha escolinha foi chamada pra inauguração do lago. Dentro do zoológico. E eu joguei o primeiro cardume de peixes no zoológico. Quando eu nasci, eu era extremamente loiro. Tipo, muito, muito, muito loiro. Eu fui e fiz parte dos bombeiros mirins daqui da minha cidade. Eu fui modelo por um bom tempo. Daí eu desisti dessa vida, porque não é uma vida muito feliz. Eu sou cosplayer há mais de 10 anos. mostra que eu sou muito esquisito há muito tempo. Eu sou muito, muito desorganizado Geralmente meu quarto é uma grande muvuca Tanto que quando some alguma coisa, minha mãe manda procurar um buraco negro que é o meu quarto É incrível, tudo acaba parando aqui na zona Quando eu era pequenininho, eu juntei várias caixas de papelão E eu fiz um Megazord, como se fosse uma armadura onde eu podia entrar dentro E era muito legal E consecutivamente, quando eu era pequeno também Eu acreditava que quando eu crescesse, eu ia ser, tipo, o próximo Power Ranger branco Eu acredito nisso até hoje, tá bom? Desordão, isso eu odeio, definitivamente, odeio cebola. Se você quer me fazer odiar comer na sua casa, bota alguma coisa com cebola. Que eu, tipo, nunca mais vou comer nada que você fizer pra mim. Tipo, mesmo, odeio cebola. Eu durmo muito. Tipo, eu durmo umas 10, 11 horas. É muito mais do que a gente deveria dormir, eu acho. Se deixar, eu durmo muito mais que isso, na verdade. Mas tudo bem, não vamos falar isso aqui pra não comprometer a galera, né? Que tem que trabalhar cedo. Eu sou uma pessoa hiperativa. Então, eu sempre tô mexendo... Minha mão ou meu pé, eu nunca tô parado, não consigo ficar parado. Eu sou completamente apaixonado por massas. Todos os tipos de comida que tenham massa eu sou apaixonado. Eu adoro, adoro mesmo massas, muito. Em todos os meus aniversários, tem que ter bolo e tem que ter vela de aniversário. Nem que seja uma vela de sete dias em cima do bolo, porque pra mim, aniversário tem que ter bolo, tem que ter vela. Eu passo finais de semana inteiros. Com a minha mãe na sala, vendo e fazendo maratonas de séries. Porque nós somos viciados em séries. Tipo, minha mãe é uma das minhas melhores amigas, assim. Então a gente fica pra sempre vendo série Ultimamente, a gente tá assistindo The Xanara Chronicles, que é uma série nova da MTV. E a gente tá finalizando também How To Get Away Of Murder que é muito bom, acho que vocês deveriam ver. Eu odeio lavar louça ou lavar qualquer coisa que seja dentro de casa. Ou limpar, ou varrer, ou pegar um o coco do cachorro. Ou trabalhar. Eu sei costurar, tanto na máquina quanto na mão E eu costuro muito bem, assim, tipo, minha avó me ensinou a costurar Eu não enxergo direito a distância Ou seja, se algum dia eu passar por você e eu te conhecer e eu não falar com você É porque eu não estou vendo Eu não bebo nada alcoólico e eu também não fumo Eu sou, tipo, paz e amor Sem drogas Eu odeio legumes e matos de quaisquer tipos, assim Não legal eu gosto e sou apaixonado por todos os tipos de queijo E o meu queijo favorito é o mais esquisito de todos Que é o gorgonzola, que é aquele queijo verde meio mofado É muito bom, mesmo, é muito bom Minha religião é a religião wicca Eu toquei na fanfarra quando eu era pequeno 7 de setembro aqui da minha cidade Foi tipo uma experiência horrível Tanto que eu parei de tocar o um instrumento que eu fazia de sopro, na metade que eu não aguentava mais Porque eu não nasci com esse tipo de coisa Sem contar que eu passei um calor e foi uma bosta é só isso. Eu queria dizer muito obrigado pra pessoa que me colocou na fanfata de setembro. Eu te odeio. Eu tive que sambar em um programa na Rede Globo da Regina Casé, o Esquenta, acho que em 2014. Então se vocês aí querem procurar, boa sorte. É isso! Desafirou? Ela... <risos> é isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu acho que são 50 fatos. Se eu pulei algum, ou se eu esqueci de algum, caguei. Sim, já que foram 50 Eu realmente espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham sanado as curiosidades a meu respeito até mesmo criado mais curiosidades Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim Desses fatos aqui embaixo, eu vou adorar responder vocês É isso aí, até a próxima e falou!